não rir, parte 3 Eu também quero ah, ah, Rai <risos> tu Traduzindo pro português, boa noite pra vocês tudinhos Walter, fica aqui pertinho do papai, tá bom? Aqui é muito perigoso então galera, aqui descendo as montanhas geladas dos Estados Unidos, é, percebemos que é muito íngreme e... Poxa, aquilo lá é o Walter? O Walter! Eles precisam ser o bogeyman ou algo, e é tudo divertido em games até ele começar a ficar perto de você. Com certeza, já faz dois anos. Que... Dois anos já? É, dois anos. Olha aqui pra gente, tem uma senhora que tava Marabá é uma cidade com cerca de 128 mil veículos eu ah, vou te falar, viu?